Calma aí, segura aí. Mano, olha esse trailer, velho. Se liga, eu vou começar do início aqui, mano. Ah, Desde que eu fui picado pela aranha. Só teve uma semana em que a minha vida pareceu normal. Foi quando você descobriu. Mano, a Marvel é me. Você que é louco, que viado. Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas. Todos os universos. Olha isso aqui, você <risos> Você não é Peter Paga. Olha isso! Desculpa, mano. qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto, Otto Octavius <risos> Você não é o Peter Parker. Não, é sério, qual é o seu nome de verdade?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 É o destino dele. Sinto muito, garoto. Eu também. Não! Tem que ter algum outro jeito! Não tem. São um perigo para o nosso universo. <risos> você não vai tirar isso de mim. Peter... Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher. É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo. Zé Lu! Mano, filmasse, velho. Filmasse. Fiquei muito hypado. Tá acontecendo estão começando a chegar e eu não consigo impedir exclusivo nos cinemas da sua vizinhança mano olha isso velho olha só ele seja bem-vindo ali ele também tem canal Jp tem canal mano olha esse trailer cara me deixou hypado demais, mano. Me deixou hypado. E outra, eu não sei se vocês perceberam, mano, mas tem todo mundo ali, mano, no trailer, cara. Cadê? Galerinha, tal, tal. Tudo certo, deserto. Né? Mano, tem todo mundo no trailer, mano. Eu olhei assim, eu falei, puta, velho, que da hora, mano. Eu fiquei doidinho, mano, quando eu vi o trailer, mano. Mas eu vi só pela metade, eu não vi tudo, tá ligado? E eu vi algumas. alguns pedaços aqui, velho, que eu falo para você. Eu falo para você. Quer ver, ó? Deixa eu continuar. Desde que eu fui picado pela aranha. Só teve uma semana. você fé da parte onde parou. E que a minha vida pareceu normal. Foi quando você descobriu. Aí ele conta pra ela que ele virou o Homem-Aranha. quando atrapalhou o feitiço desejando que todos Ele vai procurar o Doutor Estranho. É Nós começamos a receber visitas. Aí ele vai atrás do Doutor do Estranho pra falar assim, ó. Doutor Estranho, pelo amor de Deus, manda todo mundo esquecer isso aí. <risos> pelo amor de Deus, manda todo mundo esquecer que eu sou o Homem-Aranha. Mano do céu, velho. Aí é, aqui é o do Ed verde, tá ligado? De todos os universos. Essa parte do Homem-Aranha ficou da hora também, mano. Universos. Ai, uh, é que da hora, velho. Olá, Peter. O engraçado é ele falando Você não é o Peter Aí já fiquei, opa, como assim? <risos> <risos> Ó. Você não é Peter Parker Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius Você não é o Peter Parker <risos> Mano, que da hora, e já tá erguendo Qual é o seu nome de verdade? Há outros por aí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 E falar que o que os homens aranhas estão destinados a morrer todos eles. eles. Sinto muito, garoto. eu também. Não. <risos> Olha essa parte que também foi da hora, mano. Puf! Saí <risos> da. mano, que da hora, velho, mano. O escreve com, com letra minúscula, pô. Aí dá pra, dá pra ver. Calma aí. Não tem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso Olha de Olha essa mim. referência aqui, ó. Nos quadrinhos, tá ligado? O Eletro, ele tem um bagulho aqui, ó. Mano. É tipo um chifre, mas não é um chifre não, viu? P Você está sofrendo. Você tem tudo que você quer. Olha o, o, mundo... o outro, o outro doente. Esse aí parece o doente do filme do do, do Macabro lá do do Andrew Garfield, né? Tenta fazer você escolher. É tudo culpa. Não dá para salvar todo mundo. para salvar tudo isso essa parte é da hora também mano ele pula tenta pegar ela mano show de bola mano show de bola. o que tá acontecendo estão começando aipada, aipada, a chegar aipada, aipada. e eu não consigo impedir exclusivo nos cinemas da sua vizinhança Muito bom, cara. Muito bom. Demais. Show de bola, mano.